Você acorda de manhã, toma seu leite com café Come frutas e o agradeça a Deus E ao produtor rural, agradeça a Deus E ao produtor rural Faça chuva faça sol Ele não larga o batente, ele cuida do gato E reza pra chover, pra germinar a plantação Pra garantir que não falte em cada mesa o pão Pra garantir que não falte em cada mesa o pão Você acorda de manhã, toma seu leite com café Come frutas e cereal, o agradeça a Deus e ao Produtor Rural, agradeça a Deus E ao Produtor Rural Você acorda de manhã, toma seu leite com café Come frutas e o Agradeça Deus E ao produtor rural Agradeça a Deus E ao produtor rural Faça chuva ou faça sol Ele não larga o batente Ele cuida do gado Ele planta a semente Ele reza pra chover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 é o produtor rural <risos>